Conheceu o Antônio Prado? Conheci. nada, finado Antônio Prado, conheci. Comprei muito tempo dele. O que, que o senhor comprou lá? A conta tinha loja de cereais aqui. Ali. Embarcava na. No... Marcava. Cardeneta. E pagava no final do ano? Pagava no final do mês. Era a era colheita, né? Na época é, da colheita? Era a colheita. Como que, que, que. O nome dos irmãos do senhor? Meus irmãos? É. Osmar Rufim de Souza, né? falecido. Era instrutor do colégio agrícola. E mais quem? Maurício Rofim de Souza, né? Felicito. Ele era o quê? O meu irmão era instrutor do colégio agrícola, o outro tinha uma parte deficiente. Era deficiente. E o senhor? Eu trabalhei muito tempo de pedreiro aqui em Cristais e depois trabalhei no pau de arara. Pau de arara? É. O que, que é pau de arara? Antigamente era o pessoal que buscava a gente em Cristais a gente ia para as fazendas, trabalhava das sete às cinco. Era o Boia Fria que eles falar. Boia Fria. O, o senhor, mas quem que era irmão do senhor? Irmãs? Irmã Marlene, Marlene, duas gêmeas. Marlene é parecida de Souza e Marlene é parecida de Souza. Elas estão vivas ainda? Estão vivas, são duas gêmeas. Aonde que elas moram? Moram aqui em Pistais Paulista. Bom, o, o senhor é italiano? Sou de Sou descendente, senhor, foi, foi descendente italiano. A mãe do senhor como que chamar? Antônia Bruce de Souza. Antônia? Bruce de Souza. Bruce de Souza. De Souza. O senhor, nascido aqui, o pai do senhor já veio para cá, né, ou Minha não? Minha mãe já veio da Itália para cá, meu pai já morava aqui em Cristais Paulistas. Se conheceram em criança, foram crescendo, crescendo até casamento. E construiu uma família grande? Construiu uma família de cinco filhos. Três homens e duas mulheres. E o senhor ajudou nessa, nesse duplo, né? O senhor tem quantos filhos, Eu tenho dois casais. O nome deles? Ronaldo Soares de Souza, Ana Cláudia de Souza, Rafael de Souza e Rogério de Souza. Onde é que o senhor arranjou esse nome, Ronaldo? Era um nome que eu toda a vida tive vontade de colocar né, nos meus filhos, né? Porque eu já tinha parente da família que chamava Ronaldo. O meu xará. Ronaldo. É. Parabéns. A esposa do senhor é que família? Minha, minha esposa é lá é de Ouro Verde, Showfrotona, né, Minas Gerais. Lá de Ouro Verde. Como que é a chama? bem vinda a Soares dos Santos. O senhor foi lá em Tiofotona? Já fui. Eu sou daquela região Já de conheço lá. conheço lá. Conheço muitos lugares lá. O senhor conheceu a esposa desse trabalho da roça aí? Não é com que... Cristais Paulo, isso é na roça. Ele vieram de Tiofotona para cá, porque trabalhava com Zé Pinheiro Lacerda. Aí fiquei nós estudamos juntos, fiquei conhecendo na escola, se formamos juntos e casamos. O senhor está com quantos anos hoje? 70 anos. O senhor está novo, hein? eu estou com 70 anos. 70 anos. Eu estava pensando que o senhor estava com 64? Não, 70. 70 anos? 70 anos. 52? 52, 3 do 3 de 52. É, mas eu sou mais novo do que o senhor. Bem mais novo. Porque eu sou de outubro, Até 52. Mais 52 bem. é. Até mais novo. Mais novo. Oh, foi, um foi um prazer conversar com, nosso, com o senhor. E, Obrigado. E eu estou registrando isso aqui, eu trouxe ali a, a Rita, que é neta do senhor Antônio Prado. A, a Rita Prado de primeiro, ela me chamava oh meu coração de abóbora. A Ritinha, a Rita, mulher do Vicente Prado, me chamava, ô oh, meu coração de abóbora. A Rita. É. Então o senhor tinha amizade com a família toda? Conhecia a família dentro da loja ali, ó. Dentro da loja. O senhor andou na Morgiana, hein? claro, né? Eu não trabalho na Morgiana, mas na Morgiana a gente sempre está movimentando aí. É. Ainda tem a chave da taquara, Bem, pedregulho. Tem pedregulho, rifane, gaçaba, corante. É, é é como é que era? É? O meu. O, como é que ela chamava o senhor mesmo? Meu coração de abóbora. Meu coração de abóbora. É ô, ô, São Antônio, eu vou fazer uma pergunta meio, meio, meio discreta. O senhor pode confirmar comigo. O senhor, o senhor, quando era mais novo, o senhor devia ser bonitão, né? Não, que, não, era para... não, não era nada. Era sempre um caboclo assim que. Sempre paquerava de um lado, paquerava do outro, namorava de um lado, namorava do outro, sem ver, mas não era nada. Eu, eu tenho certeza, você nunca tinha uma namorada só. Um, até hoje eu não tenho uma namorada só, não. Até hoje eu sou meio danado. Ah, é. isso. Até hoje eu não tenho, não. É meio danadinho. É. A, a, a Cristais Paulista você conheceu aqui, ela estava bem pequena, né? Cristais Paulista eu conheci com 63, 73 casas. Só tinha essa rua aqui, que é a de lá, o resto é Gaiola Boiadeira, Rua Boiadeira, e a Mugiana passava aqui, onde é que está a Câmara Municipal. Mas o... O senhor está falando... Ah, só olhando aqui. O senhor Olívio Costa, o senhor conheceu de muito Olívio Costa era meu parente. Era casado com a Manif Costa. Manif Costa era Dib. Dib é meus parentes. Marcinho Dib, ele da Câmara da Câmara... É meu, na um primo. Mas por quê? parte da Dona Manife. Dona Manife. É. Eu tenho muita história dele é. guardado, Dona Manife, né? É uma história bonita. Eu sou, é. eu sou, eu sou... O sou Olívio deixou uma história bonita, né? Deixou, deixou uma história muito bonita. Muito ah, bonita. Cristais. cristais. Nós estamos aqui em frente à Câmara Municipal aí. A prefeita é de família, que é Leonardo, né? Família é Leonardo. Você conheceu os parentes dela aí, como prefeito, o pessoal todo Roberto, nós somos primo em segundo grau. O final do Roberto, prefeito, Olé Leonardo, nós somos primo em segundo grau. Segundo grau. Ah, eu sou Pedro, a vida, o que é a vida pro senhor? A vida é um presente de Deus? A vida é um presente de Deus, que Deus traz a vida, o presente e o futuro. Passado da gente aqui, né? Que o momento que eu estou aqui está né? vivendo um, um, um presente, né? É. Pode se tornar-se assim no passado também, né? Que quem já foi deixou. Deixa, o, deixa o, eu só... pa... cê tem Você tem muita história mesmo. Graças a Deus. Conhece o Tchãozinho? Foi, foi tá no casamento ele... dele? Foi no casamento dele quando era menino. Menino. Lá em Lafurnas? Lá no Zé Pinheiro, né? Mocó. embaixo da tá é isso aí. A vida é um desafio constante? A vida é um desafio constante. A vida é muito boa, para quem sabe levar e viver ela. É um desafio constante, que é muita gente desafiando, vendo as coisas, projetos, que é a natureza, né? É um é. desafio. É um desafio. E, e a Cristais Paulista cresceu? Cristais Paulista cresceu demais. Quem conheceu Cristais com 70 e poucas casas de hoje, Cristais Paulista Cresceu muito. O senhor trabalhou junto com o Tiãozinho? Trabalhei junto com o Tiãozinho, fui funcionário de prefeitura também, sei, Eu aí, Fui sapateiro na minha época de criança, calçados, curso e policano na Franca, Avenida Rio Branco. Fui, trabalhei muito tempo com o Paulão, Purse Pulicano ali no Publicano. Porque o pessoal é gente boa, né? Gastão, gente muito boa. É. Célio, curso Pulicano, gente muito boa. Conheci todos eles. Trabalhei com eles. Então o senhor andou nessas estradas aqui, antes do asfalto chegar. Aqui onde o senhor pensava eu conheci essa rodovia atravessar. Tudo cascalho. Tudo cascalho aqui na Franca era estrada de chão. E o senhor viu a, a Cândido do Portinário duplicada. Vi a Cândido Portinário duplicada. Vi quando nasceu o primeiro asfalto aqui, vi duplicando, que eu nunca acreditava, eu acreditei. A verdade é essa. Isso é bom. O, o, o senhor Antônio. É, o nome do senhor, bebê? Antônio Rufino das Graças de Souza. Antônio Rufino das Gra Graças de Souza. De Souza, isso. De Souza. Oh, foi um prazer muito prazer grande. Prazer é todo nosso. 29 de setembro de 2022. É, 2022. Bola pra frente. Bola, pra, bola na rede. O senhor jogou bola? É, joguei futebol também. Que, que posição você jogava? Eu Jogava goleiro. Jogava aqui no time de Cristal, no gol a hora que pegava centroavante, era desse jeito. Uh, esse, esse chaleiro, eles falam que ele jogava bola, ele jogou devia ser... Jogou a bola mais ou menos, jogou sim. Quem é que era bom de bola aqui na época do senhor? Ah, seu... na época bom de bola aqui tinha o... tinha o... Arnaldo Raiz, sei vendo, o Raiz, tinha o... Verruge, sei tinha o Wilson Pelotão, Nelsinho Gilberto, Nélio Gilberto, tudo isso daí foi bom de bola. Disse, lei e goleiro, além do senhor? Tinha o Zé Carlos bizarro, Tinha o Zé Luiz Bizarro. E o que que inspirou o senhor jogar no gol? Porque correr lá na frente é... Não, eu gostava de correr na frente também Mas o, o gol eu sempre gostava Porque eu sempre, enquanto eu era menino de escola Eu jogava no gol na escola nossa E eles gostavam de ver a gente jogar no gol Eles falavam que o goleiro Na, na minha época de, de, de pelada lá Era o cara que era ruim de bola Não, você vai pro gol não era nada. Não era, cara não. Que pegava a mesma bola, corrava <risos> firme. É isso aí. É. A, a, a história da, da Cristais Paulista. Aqui hoje tem uma, uma tradição também, é corrida de cavalo, como é que é, chama a Tradição, é? corrida de cavalo, tem. Como que é o nome dele? É? Neném Malaquia. Lá, lá em cima, é. né? Quem foi neném Malaquia? Neném Malaquia foi um corredor de cavalo muito bom, muito respeitado. Era é um bom dos animais. Os melhores animais que tinha nesse corrido de animal era dele. Então era um homem muito respeitado. O então, estádio foi que ficou assim, o nome dele, Tenei Malaquia. Lá das corridas, né? Das corridas. E, e o estádio de futebol é, é José Carlos. José Carlos. Garcia. Garcia. Garcia. É. E o senhor perdeu um amigo aí, eu também, pouco tempo, o José Carlos, né? É. Cadeirante. É. Foi motorista da ambulância. Aham, o Carlos também já faz uma parte quase parente nossa em segundo grau. É, levou um tombo do andaime, caiu cadeirante, ficou na cadeira de roda há muito tempo, quebrou a espinha e logo faleceu, coitado. Teve um problema e faleceu. Eu sou... Já é Carlos da Silva, estudamos juntos, de tiramos Car... diploma juntos. O senhor estudou do primário aonde? Eu sei do primário aqui no João de Faria. João de Faria. É. Quem é que era a professora do senhor aqui? Amélia, Amélia... a Mauri Mendonça e a Amélia... Silveira... Não. Não. Camélia Mendonça. Mendonça. É. E o diretor da escola? Nélio Gilberto. Nélio Gilberto. Eu tava ali naquele é, armazém ali do é, Henrique Mendonça. Ficou bonito aquilo ali, Ficou né? Ficou bonito, lindo. Armazém, lindo, né? Ficou muito bonito. E o nome ali encheu a. Ah, cresceu, cresceu, cresceu. Cresceu, né? Cresceu. Guapuã. Guapuã. Você lembra de, de Guapuã, é, hein? Eu quando ele passou a ser Cristais. Quando você nasceu, a sua certidão de nascimento era? Daqui de Cristais. Mas era Guapuã ou Cristais? Guapuã. Guapuã. Guapuã. Era. É, o... Nós temos uma história lá, porque Guapuã e já está registrado. O... Foi muito bom conhecer o seu senhor e, e registrar Verde. a história. O senhor está levando aí um remédio? É um remédio que eu tomo dos impertensas, né? Da pressão, né? Diabético, o seu pé diabético, aí vai levar. Quanto que está diabético, o senhor, a médica? A minha ah, passa de 110. Não passa. Eu estou com esse negócio também. É. A minha já passou 140, 160, não passou de 200. Não pode, não. É e, Mas a minha agora tá, eu, abaixou de 100. Amanhã eu vou fazer exame lá, vou ver como é que vai ficar. Certinho. Ó, oh, um abraço pro senhor. Tudo de bom pro senhor, muito obrigado. Quantos padre. netos? Quantos netos o senhor tem? Eu tenho seis, sete, oito netos. oito netos. Oito netos? Oito netos. Bisneto não? Bisneto ainda não. Não, vão chegar. Mais, se Deus quiser. Ó, oh, um abraço pro senhor. De nada, obrigado. Eu vou, eu vou filmar o senhor caminhando, que eu acho chique andar. Eu não ando, velho? <risos> logo, é. logo, Você lembra, você me viu ali na, na no. Eu vi a senhora ali, mas tá com pressa, pegou semédio. Então tá. Um abraço! Muito obrigado. Obrigado. obrigado! Aqui é a câmera. Estão reunidos lá e... O que que vai acontecer?